Considere que um estudo revelou que a produção diária de um poço de petróleo é em litros dada pela função, ali a função, em que T é dada em dias e T igual a zero corresponde ao momento em que o estudo foi realizado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente. No centésimo dia, sublinheio, após a realização do estudo, a produção do poço será superior a... A 700 mil litros de petróleo ao dia. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Vem comigo, ó. Probleminha de exponencial. Função exponencial. problema de função exponencial. Beleza? Técnica R diz o quê? O que a técnica R diz? Técnica R diz para a gente que... Probleminha de função exponencial. Como é que a gente faz, galera? Função rima com substituição substitui, né? Porque função rima com substituição. A gente vai substituir. Eu vou botar uma tela branca aqui, ó. Pra gente conseguir resolver, tá? O... Deixa eu pegar isso aqui. Copiar isso aqui. Opa, muito bom. Copia. Maravilha. Trazer pra cá. Aí a gente consegue trabalhar com isso. Show de bola. Vamos lá. Beleza, pô. Simbora. ó. Aqui está a minha função. Aí ele diz, ó, no centésimo dia, após a realização, a produção do poço será superior a 700 mil. Ou seja, ele falou para a gente, dia é tempo, né? Ele falou que o V100 é maior que 700 mil litros. Foi isso que ele falou, tá legal? O que, que você vai ter que fazer aí, meu anjo? Onde tem T, a função é essa aqui, ó. V de T igual 8... Vezes, 10 elevado a 5, menos 6 vezes 10 elevado a 5, menos t sobre 100. É assim, tá? O que, que você vai ter que fazer aí? Onde tem t, vai botar 100. Vamos achar, vai substituir. V100, tá? Como é que vai ficar o V100? Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 5, menos 6 vezes 10 elevado a 5, menos 100 sobre 100. Show de bola? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Agora, como é que vai ficar essa brincadeira? V100 igual 8 vezes 10 elevado a 5 8 vezes 10 elevado a 5 menos 6 vezes 10 6 sobre 100 é 1, aqui é 5 menos 1, show? Então, isso fica V100 igual a 8 vezes 10 elevado a 5, daqui a pouco eu mexo nisso, menos 6 vezes 10 elevado a 4, que é 5 menos 1, show de bola? Galera, 10 elevado a 5 é só botar 10 zeros ali, tá? Então, vai ficar, 10 zeros não, perdão, 5 zeros, V100 vai ser 8 com 5 zeros, 800 mil menos... 10 elevado a 4, galera, é só botar 4 zeros. Então, é o 6 com 4 zeros, menos 60 mil. 800 mil menos 60 mil, quanto dá isso, galera? 740 mil. Ele falou que era maior que 700. Então, o item tá certo. É maior que 700. Show de bola. Item certo. Lembra? Função rima com substituição. Substituiu, foi feliz. Show